Bom pessoal, estou aqui para fazer a denúncia de um produto. O produto é o Macho Macho Man. O que acontece? Existem muitas pessoas que estão vendendo esse produto no LX no Mercado Livre e não é o produto original. Por isso que eu estou disponibilizando aí no primeiro link da descrição e também fixado nos comentários, o link do site oficial do produto. Nesse site sim, você pode confiar que realmente é o produto original. Agora sim, eu já vi muitas pessoas comprando, tá? Esse produto de outros sites e não deu certo, não deu muito certo, ou o produto veio adulterado, ou não era o original. E assim, é um produto que realmente funciona, tá? É um produto que eu recomendo, é um produto que dá resultado, o resultado que promete no site, pode confiar, ele realmente dá. Mas você precisa comprar do local certo, por isso é importante que você acesse aí o primeiro link da descrição ou o comentário que está fixado aí no topo, que é o, o site original deles. Nesse site você pode estar tá entrando e comprando o seu produto e aí realmente você vai ter os resultados prometidos.